Edson comeu a cara olha o que aconteceu com ele, <risos> What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Mais um vídeo aqui de react de músicas em inglês. Em inglês mesmo? Será? Ou um imbromation? Pois é, o Flash, nosso querido Flash, ele mandou pra mim um vídeo falando assim Junior, você tem que analisar esse vídeo aqui, cara. Temos aí a, o grupo, né, Molejo, que não é banda, né, é grupo. Quando é pagode é grupo, né? O Molejo ali cantando em inglês, a canção Hey Jude do dos Beatles, né? Do dos Beatles, pô. E também Sweet Child of Mine, Sweet Child online Mine do Guns and Roses. Que é uma da minha, uma das minhas bandas favoritas. Analisa aí, Junior. Então, beleza, Flash, vou analisar aqui. Mas antes, se você gostou dessa ideia de fazer um react aqui das músicas, deixa um like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se no canal e também acompanha aqui todos os links na minha descrição, principalmente o meu Instagram, eu posto muitas dicas lá de inglês e interajo com vocês, combinado? Então vamos aqui para o react do molejo. Tomara que o YouTube não me dê né, os direitos autorais, aquela coisa toda. Esse cara é uma figura, né? Eu sempre lembro, lembro do molejo, da dança da, da vassoura, né? Vassourinha. Vou varrendo, vou varrendo. varrendo. Clássico. O legal é que, tipo, ele tá cantando sério, né, a expressão dele assim, tipo, nossa, sério mesmo. Claro, ele sabe que tá zoando, cantando errado, assim, né, sabe que tá, é uma brincadeira, mas ele faz o personagem, né, de tipo, ó, oh, tô cantando sério, tô tocando assim, ó, tá, tá, o inglês tá perfeito. <risos> The books on the table. Muito bem, fantástico, muita criatividade. Bom, é, e, e enquanto vocês estavam aí acompanhando, né, o, <risos> o molejo cantando inglês, o Flash colocou aí a, a letra, né, a letra de música, é? Lyric, né, lyric. Aí correta, né? A ler que correta no cantinho aí da tela para vocês acompanharem, tá? Agora vamos para o molejo cantando Sweet Child of Mine. Vamos, vamos ouvir. Olha o que aconteceu com ele, ó. Mas Axl é, Rose com o um acarajé se lascou todo, né? E ficou cantando desse jeito. Vamos ver aqui mais um, um trecho. <música> Estão dizendo, a Rádio Maria é boa demais, ó. Aí quase não tem como errar, né? Oh, sweet child of mine, sweet child of mine. Bom, é sweet child of mine, sweet child of mine. É muito legal, é, é bem é, engraçado, né? Mas aí, é, mas é como eu disse, né? No, nos vídeos que eu já falei sobre música, né? Sobre se expor ao inglês. Claro que isso aqui é uma brincadeira. Mas a mensagem do vídeo é, se você tem vergonha, medo de se expor em inglês, não, não tem esse medo, não tem essa vergonha, porque quanto mais medo, mais vergonha você tiver, mais tempo você vai levar para aprender inglês. Eu sempre costumo dizer que os alunos que falam inglês de forma mais rápida são aqueles alunos que não têm medo de se expor, aqueles alunos cara de pau né que certo ou errado falam, produzem, né, se expõem a, Eles se expõem ao erro. Quanto mais eles errarem, mais eles vão aprender. Porque o professor vai corrigir mais uh, exemplos de em, em, em artigos, livros, vídeos. Ele vai ver do que é certo, do que é errado. E você cria aquela casca né, de, poxa, eu me esforcei tanto, me expus tanto, não tenho medo de errar, eu vou com a cara e coragem e vou conseguir, vou vencer. Sabe esse tipo de mindset? Então é isso que você tem que ter e ajuda bastante, é fundamental na hora de você estudar, produzir, né, falar inglês. Escrever também e ouvir, ok? Tenha o um mindset do vocalista do molejo aqui na hora de falar inglês. Não tenha medo, don't be afraid of making mistakes. Não vai embora ainda porque eu separei aqui esses dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito né, na sua jornada em inglês. Pode clicar, a brilhagem acontecerá.